Meu nome é Mene Monteiro, sou especialista de produtos da Zildjian Brasil. Nesta série de vídeos Minutos Zildjian, estarei compartilhando com vocês curiosidades, um pouco de história e novidades deste vasto universo dos pratos de bateria. A Zildjian, pioneira mundial no desenvolvimento de pratos para uso exclusivo de bateristas, se encontra num momento ímpar, o de suprir o mercado internacional com novos modelos de pratos para servir aos novos estilos musicais da atualidade. Isso sem perder o elo com a tradição, que foi o que consagrou a Zildjian desde 1623.